E aí, pessoal, hoje eu venho trazer para vocês uma dica bem rapidinha de um filme de terror que eu achei aí na Netflix, que ele é bom, não é nada demais, mas pelas algumas coisas aí que a gente vê, ele é bom, é um filme parece que é chinês, tailandês, e chinês, e ele é o Marcas da Maldição ou Incantation de 2022, e aí fala, né, que no passado dali o Ronan quebrou um tabu religioso e foi amaldiçoada. E agora ela precisa proteger a filha das consequências dos seus atos. É tipo um found footage, porque ela fica filmando a, ma a maioria das coisas que acontecem, mas vale a pena assistir, eu gostei, achei, assim, interessante, achei que... Que muita coisa ali dá um certo medo, não, não sentir medo, não é um filme de medo, porque ele é tipo uma atividade paranormal que não aparece nenhum monstro, não aparece nenhuma coisa, mas subentende-se as coisas que estão acontecendo, e aí tem essa guriazinha aí que fica sofrendo com essas coisas que dá um teor a mais, né, mas eu achei interessante, vale a pena assistir.